Você pode conferir clicando aqui no card. Nós já jogamos todas as missões originais. Uhum. Yes. Yes, ah. Yes, Isso. Yeah. Para fazer o download das fases, acesse o nosso servidor do Discord. E para instalar é muito simples. Vá na pasta onde está instalado o jogo comandos e extraia a pasta missiones para dentro da pasta datos. E se precisar voltar ao normal é só apagar esses arquivos. Alam, alam. Alam, alam. Então é isso, obrigado por ter acompanhado até aqui Conto com sua participação E até a próxima Quero ver o seu vídeo, hein Boa sorte, oficial